Ei hey Drivers, Lucas aqui e no vídeo de hoje eu trago a segunda parte do curso para motoristas totalmente gratuito ao qual agora eu vou falar sobre qual é a melhor parceria para a gente que quer trabalhar como motorista de aplicativo 99 ou Uber? As duas principais, qual é a melhor? <música> E eu já vou falar para você que trabalhar com motorista de aplicativo não é mamão com açúcar. E quem já trabalha com os aplicativos já sabe muito bem do que eu estou falando. Pois queira ou não, você terá que dedicar muitas horas do seu dia para exercer esse tipo de atividade. Uma média vai de 8 horas por dia para você ter algum lucro. Caso você queira ter um lucro acima da média, você vai ter que trabalhar acima de 12 horas por dia. E eu não recomendo para ninguém, pois você vai se desgastar demais a longo prazo a sua saúde vai para o saco. Mas cada um sabe onde calo aperta, então se você precisa ganhar muito dinheiro rapidamente, trabalhe acima de 12 horas por dia. E para que você possa saber qual é a melhor parceria para você, eu resolvi resumir a maioria das dúvidas dos motoristas que entram em contato comigo. Mas já te adianto, você tem que trabalhar no aplicativo que mais vai trazer benefícios para você, ou seja, aquela que vai trazer mais segurança, maior rentabilidade e maior benefício em questão de promoções. E, queira ou não, a gente está correndo atrás de dinheiro e o aplicativo que paga mais é o melhor, né? Bom, mas vamos lá. Primeiro eu vou contar sobre a maior e mais conhecida plataforma que você já deve saber qual que é a famosa. Uber. Na minha opinião como motorista, a Uber é a plataforma que me traz mais segurança, pois ela me informa a nota do passageiro, que é um dos critérios essenciais para a gente que é motorista de aplicativo, porque sabendo a nota do passageiro, a gente sabe se aquele passageiro será um passageiro bom ou ruim, notas abaixo de 4.70, nota ruim, notas acima de 4.90, passageiro muito bom. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Já a 99 Pop, ela já não mostra pra gente a nota do passageiro, ela tenta compensar com outras funcionalidades, que seriam quando você vai aceitar uma corrida, ele informar que é um usuário recorrente, que é um passageiro que utiliza bastante a plataforma, um usuário eventual, que usa de vez em quando a plataforma, e a informação como usuário iniciante, que tem menos de três corridas. É um dos critérios de segurança que ela utiliza que não bate, infelizmente, com o que a Uber nos mostra. Porque, queira ou não, na Uber a gente sabe se o passageiro vai dar problema ou não. A 99 ele só vai falar que o passageiro é recorrente, eventual ou iniciante. Não dá para tirar um critério de segurança através somente disso. Mais um ponto positivo que a 99 possui é o fato dela mostrar o destino pra gente antes de aceitar a corrida, assim você já sabe qual é o local que o passageiro vai ficar e assim você tem um critério de segurança, mas não muda muita coisa, porque o certo seria os aplicativos mostrar pra gente foto do passageiro, impedir que os usuários chamem para terceiros e maior informações que o passageiro coloque na hora de fazer um cadastro, mas continuando, ambas as duas possuem grande demanda em todas as cidades, mas só que tem um detalhe, a Uber em certas regiões como por exemplo, centros comerciais, locais com bastante arranha-céus e de pessoas de classe média e alta, a Uber tem a maior demanda, já a 99 tem maior demanda em bairros residenciais, comunidades e locais onde tem pessoas de classe média e baixa, devido ao preço que a 99 oferece aos passageiros. E eu quero deixar claro que esses dados é experiência própria minha. Eu trabalho já bastante tempo com os aplicativos e eu sei quais são as regiões que tem maior demanda. Não é preconceito e sim experiência. Agora referente aos ganhos, qual é a melhor? Até um tempo atrás, a 99 tinha uma grande demanda de motoristas que ingressaram devido a melhor benefício que ela trazia para a gente, só que agora mudou totalmente, agora a 99 está a mesma coisa que a Uber, e em relação aos ganhos está praticamente a mesma coisa, tanto a Uber quanto a 99, elas cobram um valor fixo do passageiro, e dependente do valor que o passageiro paga, nós que somos motoristas recebemos por quilômetro e minuto, e cada cidade possui o valor médio que eles pagam, eu vou deixar essa informação para que vocês busquem diretamente no site oficial dos aplicativos, para saber qual que é o valor exato de quilômetro minuto que eles pagam, mas cada um tem o seu benefício, tanto que a Uber em horários de pico e, e horários de alta demanda, ela acaba se tornando muito mais vantajosa, pois o minuto pago geralmente em todas as cidades é maior do que pela 99, já a 99 pop, ela se torna muito mais rentável em horários normais que não há tanto trânsito na cidade. Quer dizer, devido ao quilômetro ser maior e o minuto ser menor. Então cada um tem o seu benefício. Eu recomendo sempre em horários de picos você trabalhar na Uber e em horários comuns você trabalhar pela 99 e não tem problema nenhum você trabalhar com os dois aplicativos ligados. Claro que quando você receber uma corrida, você desconecta um e permanece com o outro. E como funciona o repasse de ganhos de cada uma delas? É o seguinte, toda vez que um passageiro pagar diretamente no aplicativo em voucher, ele vai ficar aquele saldo no aplicativo. E toda vez que você receber uma viagem em dinheiro, Ambos os aplicativos vão descontar a taxa deles daquele saldo que você tinha, e tudo que você pegou em mãos, ali em dinheiro, fica para você. E esse saldo que ficou, caso você queira antecipar ele na Uber, você pode utilizar o FlexPay, em um ou 2 dias você já recebe esse seu saldo. Já na 99, caso você queira antecipar esse saldo, você pode de imediato jogar para o seu cartão de crédito que você vai receber quando você fizer o seu cadastro e fazer a primeira corrida. Ambas as duas, caso você queira receber na sua conta bancária o saldo que ficar ali como crédito, você também pode, a Uber ela fecha o ciclo semanal dela toda segunda-feira às 4 da manhã e você já pode verificar a transferência que a Uber vai fazer na quarta-feira em sua conta bancária, geralmente não atrasa. Já a 99, ela fecha o ciclo toda quarta-feira às meia-noite, já pode conferir a transferência na sexta-feira. Bom, agora para concluir, você pode trabalhar tranquilamente com quantos aplicativos você quiser, mas sempre vá naquele que seja o mais rentável para você, tanto em questão de promoções, segurança e benefícios. Eu não posso chegar aqui e falar, ó, oh, você vai trabalhar com a Uber, vai trabalhar com a 99, vai trabalhar com City for Move, Cabify, WAPA, InDriver, todos os aplicativos que tem no momento. Claro que em cada cidade tem o seu aplicativo diferente, aqui em São Paulo são esses que eu citei. Bom, lembrando que esse é um vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer do mini curso para motoristas totalmente gratuito, e eu espero sinceramente que você tenha gostado desse conteúdo. Portanto não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever para não perder os próximos vídeos que eu vou lançar aqui no canal e ativa o sininho para receber em primeira mão a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e espero você em um próximo vídeo. Falou, tchau!